O jogo Mega Man and Bass e o jogo Capcom vs SNK nos emuladores. E isso pode gerar essa questão de, ah, mas você tá sendo infrator, você tá utilizando ROMs, isso é crime e tal. E eu até afirmei que eu tenho as mídias originais guardado aqui, então assim, eu não estou infringindo lei, eu tenho o original aqui. Então eu resolvi debater exatamente esse assunto, assim, é crime ou não? Ah, eu tenho o um original, a emulação é crime? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender uh, O que, que é emulação, tá? Emulação, assim, porque a gente fica muito limitado assim A, a jogos, principalmente os antigos E na verdade, emulação ela é uma técnica De você fazer um hardware se comportar como outro É basicamente isso, uma linguagem fácil de entender Só que, assim, emuladores, eles não são limitados somente aos jogos Por exemplo, eu fiz uma live anteriormente É que eu acabei cancelando ela porque eu tava gaguejando demais, acabei não gostando acabei tirando do ar, prefiro tratar agora por exemplo, o mouse da Apple, ele só tem um botão, vocês puderam ver isso no meu vídeo aqui sobre o meu Power Mac G4 e... ele tem um botão, mas ele tem um recurso de você emular o botão direito então assim, você começa a ver emulação de forma diferente Teve um caso antigo, não sei se é verdade, não cheguei a acompanhar na época, mas, por exemplo, a placa de vídeo Voodoo, que era cobiçada pra caramba na época, e a, o computador da Apple, pelo menos a placa de vídeo dele, o driver dele, conseguia emular essa placa Voodoo, parece que gerou processo, e a história foi longa pra caramba. Oh, os processadores, por exemplo, 64 bits, ele tem o um recurso de emular o 32 bits dentro dele. É por isso, por exemplo, quando você usa o Wine, é, você vai lá, adiciona a arquitetura 32 bits, I386. Exatamente o recurso que tem dentro do processador para você emular o 32 bits. O HD que você utiliza o SATA, antigamente o IDE servia via no Linux como HDA, HDB. Já o SATA ele é SDA porque ele emula o SCSI Tem recurso do Linux, porque Linux tem recurso que nenhum outro em Unix tem. E os Unix passaram a tentar emular certos recursos do Linux. Tem questão, por exemplo, também antigamente tinha um driver de rede do Solaris que Linux emulava. Isso você pode ver até no manual do IP Route 2. Aqueles moldings 3G da Huawei que a gente tinha antigamente, aquilo lá na verdade era um telefone que emulava um modem Bom, esse é o primeiro ponto sobre a emulação. A emulação é mais presente do que a gente imagina, tá? Não se limita a jogos. Segundo ponto, não confunda emulação com simulação. A simulação é uma técnica de você... Pegar um chip programável e nele você programa ele para se comportar como um outro chip, por exemplo, como um processador ARM, como o um X86, como o Super Edge da Hitachi. O melhor canal para poder ver sobre esse assunto é o canal do RGB Insights. Eu vou deixar o link na descrição. Eu já até entrevistei o Fábio Michelin no meu outro canal, o Resenha Nerd. Foi uma entrevista muito da hora, galera. Primeiro ele foi entrevistado pelo Tech Mundo, o Olhar Digital, na verdade. E depois eu entrevistei, ele me deu essa honra de entrevistá-lo. Então, pula também depois no meu canal, né? tanto no canal RGB Insights, do fábio Michelin, quanto no meu canal Resenerg, para dar uma moral aí para gente, beleza? Tem questão também de virtualização, mas eu vou deixar isso pro meu blog, né? Eu vou compartilhar esse vídeo no meu blog, eu trato ali sobre virtualização, que tem gente que não sabe a diferença entre emulação e virtualização. Então nós temos que ter essas três técnicas, né? A emulação, a virtualização e a simulação. Deixa isso pro blog. Agora, a questão de emulação ser crime, sabe, é, é necessariamente crime? Primeira coisa, os emuladores não é, a técnica de emulação não é crime, como os emuladores não são. Tanto é que as empresas passaram a ver a questão de emulação com melhores olhos aí, sabe? Porque, assim, por exemplo, você vê esse, digamos, fliperama aí, que na verdade é um Raspberry Pi rodando Linux cheio de emuladores dentro, e cheio de ROMs lá dentro, deve ter umas 10 mil ROMs ali. E as lojas, elas pagam para as empresas como Nintendo, Capcom, SNK, pelas patentes, pelo direito de ter. Então, assim, ele custa uns mil reais esse fliperama, com 10 mil ROMs. Bom, a informação que me passaram que é legalizado, tá? Então, é isso. Tem também, por exemplo, a questão daquele uh, Nintendinho Classic lá, pequenininho e tal. A galera fala, eu não tenho certeza, mas até fizeram uma imagem tirando uma sátira né Falando o seguinte, que na verdade o que tem ali dentro é um emulador Sabe, o Nintendo fez isso, o uso de um emulador Tanto é que teve essa questão de análise ali, assim, entre o, o Mega Drive, aquele Classic, e o Nintendo Classic o Mega Drive não, ele fazia rodar mesmo o jogo e tal Aproximar o hardware ao antigo Já o, esse Nintendo Classic, na verdade, estão rodando emulador o, Se não me engano, os SNES Tanto que aparece nessa imagem aqui, você tá vendo o pessoal tirando uma onda e tal Beleza? Então assim, eu acredito que as empresas passaram a ver essa técnica de emulação com melhores olhos. Acredito eu, que pelo menos está começando, está a passos lentos aí mudando a visão. E eu acho isso interessante, porque assim, eu acho que as empresas têm que ver hacks, por exemplo, também, chip de forma diferente, assim, porque pela lógica, isso fica até uma dica para as empresas. As pessoas que fazem isso, elas são até fãs delas. Eu não gosto da palavra fama, mas assim, para ficar mais claro... A fala as pessoas que fazem mote por exemplo são fãs daquele aparelho ali são fãs da empresa as que fazem hacks também na verdade já é assim que fica de olho as pessoas até para contratá-las é a visão que eu tenho agora na questão de das roms por exemplo a ah, mas aí você está usando uma rom e assim isso sim já se torna no crime os emuladores não são mas as roms são galera eu disse eu tenho as mídias originais só que elas Bom, tá beirando aí os 20 anos, gente. E assim, eu vou pegar um caso aqui de um hacker, o DVD John, que ele é da Noruega. Veio, foi para os Estados Unidos, inclusive trabalhou para Apple. E assim, a história dele é um pouco complicada e envolve nessa parte. Ele foi um dos caras que quebrou criptografia de DVDs, CDs. Tanto é que a polícia bateu na porta da casa dele, ele teve que responder judicialmente. E se ele fosse preso, galera? Quem ia para cadeira cadeia era o pai dele, porque ele tinha só 15 anos. Mas, apesar desse fato, o que eu gostei foi o advogado dele conseguir revidar a situação. O advogado dele apresentou exatamente esse argumento. Uh, CDs CDs são materiais sensíveis, ele tem um prazo de vida útil. Né? Então, assim, seria interessante se ele pudesse ter um backup desses arquivos. O juiz até acatou, ele mesmo falou que faz sentido isso. sabe? Se você for ver lá, está escrito assim que ele não comete crime de, de acordo com as leis da Noruega. E aqui é um outro ponto que eu quero pegar. Bom, de acordo com aquilo que é apresentado no caso David D. John, eu não estou infringindo nenhum, é, nenhuma lei. Só que a gente tem que ver que leis, elas oscilam de país para país. Por exemplo, o caso da é, Libmimic, ou que Lib eu não sei... Era uma biblioteca para a questão de codificação do MSN e tal. O cara que criou ela também é da Noruega. E, assim, ele tentou, na verdade, rodar a webcam pelo MSN na época, através do Wine. Não funcionou, então ele criou a LibMimic. E ele até deixa ressalva, que ele criou através de engenharia reversa. Se você ler... No README do, da Libmimica está escrito o seguinte: né, que a engenharia reversa para interoperabilidade é 100% legal na Noruega e em vários países da Europa. E aqui vai ressalva: em vários países da Europa, não em todos os países da Europa. Então, sim, pode ter países na Europa que é crime. Inclusive, hum, já teve gente nos Estados Unidos que foi preso por realizar a engenharia reversa. Mod chip, pra vocês terem ideia, tem um cara aqui no Brasil que ele ganha muita grana com mod chip no Dreamcast. Só que ele vende, por exemplo, para lugares distantes, depois do canal do Panamá. Ele ganha maior grana com isso. Só que teve gente que já foi preso nos Estados Unidos por fazer mod chip no Xbox 360. Então a gente tem que ver que leis elas oscilam de país para país. Ah, outro caso, por exemplo. Um, a questão de domínio público. Isso que me esclareceu foi o advogado, Carlos Felipe de Araújo, que ele diz o seguinte, um material, uma obra, ela cai em domínio público é 75 anos após a morte do criador da obra, tá? que a gente acha que é assim, né? tipo assim, o cara criou a obra, já registrou, pronto, daqui pra frente conta o tempo, deu 75 anos, cai em domínio público. Não, ela conta 75 anos a partir do momento que ele morre, aí conta-se, é, após isso, 75 anos ela cai em domínio público. Eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos é diferente a lei de domínio público, ela é 90, quem conseguiu essa façanha foi a Disney. O 95 está se estendendo, por isso que inclusive o Mickey não caiu em domínio público e tal. Isso beneficiou outras empresas também de terem conseguido essa façanha. É assim que funciona, inclusive, com o Linux. O Linux é uma empresa, vai lá, faz alguma coisa, né, desenvolve algum recurso. Para ela se beneficiar, automaticamente a gente se beneficia. E isso eu acho bem legal. Uh, na Inglaterra, eu consegui informação que é mais ou menos 50 anos. Então, assim, oscila muito de país para país. Nesse caso, no Brasil, eu estaria cometendo crime? O que o Carlos me falou é que, de acordo com o Código Penal, o artigo 184, no parágrafo 4, eu não estou infringindo lei. Eu posso ter uma cópia para mim. O que eu não posso, que inclusive poderia me acarretar 2 a 4 anos de cadeia, 2 a 5, a 4, a 5 anos de cadeia, eu distribuir essas cópias ou revendê-las. Aí sim seria crime, constituiria-se crime, tá? Então assim, eu tenho uma cópia, pra mim não é problema. E aí é onde mostra que a licença de software livre é o oposto dessa licença, que todo mundo entende que software livre é assim, né? É pra você... É de graça, software livre é software de graça. Eu acho que essa ideia ainda não amadureceu na cabeça da galera que gosta de software livre de código aberto. Você vê, eu posso ter uma cópia para mim, mas não posso distribuir ou vender. No software livre, a intenção é ser o oposto disso. É, Eu tenho uma cópia para mim, mas eu posso distribuir cópia disso, eu posso vendê-lo. E ainda posso, por exemplo, modificar de acordo com a minha necessidade. A ideia, a proposta do software livre é essa, não é distribuir de graça me dá seu código de graça não a ideia é você ter a liberdade você não ser proibido de distribuir cópias daquilo entendeu essa é a ideia do software livre eu finalizo o seguinte né por exemplo na Steam a gente pode fazer o backup pô a gente baixou o jogo tá jogando a gente pode fazer backup daquele jogo então sim eu não vejo nada de errado nisso mas eu volto a frisar para as empresas não vejam essas pessoas com maus olhos, assim, como se elas fossem criminosas. Mesmo os que fazem hacks. Por exemplo, tem uma hack aí do Sonic com é, Yoshi, sabe? Pegaram os dois fizeram uma hack e misturaram os dois jogos. Seria aquele Yoshi's Island com o Sonic. Então ficou uma coisa muito legal. Talvez seriam bons funcionários para elas, sabe? Um exemplo disso foi a própria Capcom, que... É, saiu aqueles jogos especiais que você pulava e dava Hadouken em Minas Gerais a gente chamava de Street Fight especial eu fiquei sabendo que, por exemplo, no Paraná e São Paulo o pessoal chama Street Fight de rodoviário você pula da Hadouken aquilo não fazia no Street Fight né pula da Otácio Masa você pulia. então assim, a Capcom viu e adicionou aquilo ao Street Fight por exemplo, no Alpha ou no Super Street Fight, no Alpha e assim por diante exatamente porque sabia que a galera gostava viu que tinha aquela hack que aquilo é uma hack, e depois adicionou no dela, na versão oficial dela. Então eu espero que as empresas passem a ver, tanto quem desenvolve emuladores, quanto hacks e chips com bons olhos. Talvez aquilo vai ser bom funcionários para ela. Volto a repetir o que eu já falei. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Agradeço novamente ao Carlos, ao advogado Carlos, que inclusive consultou um delegado para me ajudar a fazer esse vídeo. Não esqueça também de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux primeiro link na descrição desse vídeo, tá bom? Já estou preparando novas aulas e eu dei uma interrompida nessas novas aulas porque eu estou preparando também um minicurso, tá bom? Todo mundo que comprou o meu curso tem acesso gratuito ao meu minicurso, inclusive os padrinhos também. Então é isso, um abraço e falou!